No, <laughs> no, à primeira sessão do canal digital e hoje é dia 23 de fevereiro de 2022. Fiz um curso chamado Academia do Ivan OnTech, hoje em dia chama-se Moralness Academy. Só para vos mostrar, eu entrei logo mesmo no início. Os que estão aqui a completo é os que eu terminei, tenho a certificação Crypto for Beginners. Fiz aqui também o Blockchain e Bitcoin Fundamentals, Ethereum Fundamentals, o Blockchain Business Masterclass. Bitcoin Monetary Revolution, o Program Trading Algorithms, DeFi 101, Old Version, na altura não era old, era, era, era atualizado. Criptography Privacy Coin, Build a Wallet on Ethereum, Bitcoin Programming 101, Lightning Network e Lightning AP Programming, mais um curso de Trading Masterclass Technical Analysis, portanto este é de... Trading, que é o um Master Technical Analysis, é um curso super completo. E este aqui é de, de programação, trading algorítmico que são coisas diferentes. Fiz aqui o C++ Programming for Blockchain Developers. E o Bitcoin Vulnerabilities, portanto as vulnerabilidades do Bitcoin neste curso é muito importante, falam sobre o, o ataque. Deixa eu cá ver aqui os módulos, já agora. Eu vou ver diretamente. Os módulos estão uma série deles no curso. Mas aqui dá para ver o, o básico. O DOS ATEX, como é que funciona o DOS packet Cryptography X. O ataque dos 51%. Civil attacks, Bitcoin attacks Surface. Já não há dois anos. Basicamente, a nível, a nível blockchain, foi aqui que eu aprendi quase tudo. Eu digo quase tudo porque uh, ainda há pouco tempo fiz um, um curso de, de Elliot Wave. Mais tarde depois posso partilhar no num... curso. É completamente grátis. Vamos então fazer aqui uma análise rápida. Vou referir aqui certos pontos. A razão do que não existir é que eu sinto gratidão e queria retribuir, neste caso, informação gratuita. Não estou a pensar em fazer nenhum produto, nenhum serviço. Uh, há muita quantidade de lixo e há poucas coisas de qualidade e eu não quero ser confundido com isso. Então, não quer dizer que uma pessoa não mereça receber uma recompensa monetária pelo seu trabalho. Mas no meu caso, eu não venho aqui para fazer dinheiro com, com qualquer tipo de produto ou serviço. Não tenho nada contra quem faça. Aquela academia do Ivan non e, e outros que existem, que são legítimos e que realmente se possa aprender alguma coisa, mas também há por aí muito YouTube que, que vende a banha da cobra, tipo, tem, este, tem uma estratégia maravilha, e, mas aquilo não tem valor nenhum e se uma pessoa tivesse uma estratégia maravilha não precisava fazer cursos para a ganhar dinheiro e as pessoas querem entrar no mercado e vão começar às vezes por, por esses cursos manhosos que não traz qualquer, qualquer acrescente de valor é óbvio que existe sempre o bom e o mal em todo lado continuando está aqui que não significa nada hoje não significa nada hoje uh, naquele tempo mas os gráficos que eram usados na altura, portanto no, daqui para a frente ainda nada existia, né? E então nós preocupamos muito com, com o ponto em que estamos, mas se nós virmos a nível de se nós virmos ao longo do tempo isto, este ponto onde nós estamos hoje amanhã pode significar um pontinho aqui deste, pode ser uma coisa insignificante que que nem se vejo pronto, isto também acontece muito em certas moedas, por exemplo olha, vamos pegar aqui no SC, ou eu podia pegar nesta podia pegar noutra qualquer hoje estas moedas, estas moedas estão, estão assim é óbvio que não, podem não subir tanto como a BTC mas uh, o ponto de vista que eu quero passar é que hoje aquilo que é insignificante hoje aquilo que é insignificante não é nós nós, nós achamos a ah, isto hoje é muito bom mas depois no futuro isto é insignificante e isto assemelha-se muito e dos projetos novos quando começam quando começam também são assim mas depois alguns deles podem podem podem até nem subir tanto como o Bitcoin mas isto pode ser o início de algo e às vezes umas migalhas aqui no futuro nós nunca sabemos até onde é que pode chegar o preço. A ADA e a NANO é um exemplo disso. Uh, sabe do que é que eu estou a falar? As pessoas chegaram a poder comprar ADA oh, a um cêntimo e qualquer coisa. Quem comprou aqui, quem comprou aqui, não quer saber se ela está a 0,81%. Não quer saber se ela desce mais de não sei quantos por cento. Porque no futuro, no futuro. Uh, este olha este é por acaso é um bom exemplo calhou é um, é um é um bom exemplo de que hoje está assim e esta é uma das moedas podem subir muito não é? quem comprou umas migalhinhas aqui ó quando estes projetos ainda tem um valor muito baixo principalmente aqui até com 100 paus se comprava muitas alas, ela veio aqui aos dois e passou dos dois e meio e eu quero vos é. alertar para o seguinte porque há muitas pessoas que até compram-se olhar pós gráficos e têm que ter isto em mente. Por exemplo, o Bitcoin, nesta altura, em outubro de 2013, tinha como fundo aqui os 86 dólares. E fez aqui uma grande subida. Fez aqui uma grande subida para este sopo. 870 dólares. Isto foi um variante, as pessoas dançavam, quem era o older, dançava, isto foi aqui a loucura. Aqueles que compraram isto a cêntimos, até quando chegou a 100 dólares, depende da quantidade que a pessoa tinha aqui já, começavam a fazer milionários. Mas depois, para quem entra nos mercados, tem que começar a ter atenção ao seguinte, aqui era o fundo, aqui foi ao topo, reparem onde é que foi a retração. Portanto, grandes subidas e grandes retrações. Neste caso aqui, o Bitcoin veio. Passou abaixo da, da FIBO, 0,786. Foi uma coisa brutal. E quem não tiver mentalidade para meter isto na cabeça e pensa que isto é só subir, não, não está bem no mercado. Porque. Isto é o canguru market, isto sobe e desce, isto salta para cima e salta para baixo. Portanto, isto estamos a ver aqui o fundo, o topo e depois até onde é que o preço retraiu. É só para terem isto em mente, isto, isto vai acontecendo. Umas retrações maiores que outras, mas isto vai acontecendo ao longo do tempo. O Bitcoin tinha aqui como fundo, esta zona aqui veio aqui um topo histórico de, de 20.000 e depois fez uma retração para este nível, passou para 2.865. Isto é uma retração brutal, brutal. Ganhou-se aqui muito dinheiro, mas também houve quem, quem perdeu muito dinheiro. Isto para vocês verem o tamanho das retrações, o que subiu. E o que desceu em, em relação aos pontos da acumulação. Aqui temos outra, aqui o ponto, o ponto de início. Onde é que começou a pompar Veio até aqui acima. E depois reparem até onde é que foi a retração. Estão a ver? Pronto, tenho, isto, tenho isto em mente. Isto. Vai-se repetindo. Sim. Qual é que é a melhor maneira de analisar os gráficos? É assim, cada um tem a sua maneira. Para cada um, a sua maneira é melhor. Cada um tem a sua estratégia. Aquilo que é melhor para mim pode não ser para outra pessoa. Aquilo que é para outra pessoa, para mim não é com certeza. Eu venho aqui falar da forma como, para mim, é o melhor para mim. Não significa que eu seja o dono da verdade e que como eu faço é que tem que ser não venho aqui partilhar a forma como eu vejo as coisas a forma como eu utilizo a, a forma como eu utilizo as ferramentas é esta forma é sempre em logo e então como é que uma pessoa que vai começar pode fazer em vez de usar aqui pitchfork que é o muitos traders profissionais usam pitchfork só que a desvantagem do pitchfork é o que Agora, metem aqui um ponto, depois metem ali outro, metem ali outro, aquele pitchfork é válido durante um tempo. Não é válido para sempre, porque entretanto os preços sobem e descem e mesmo em logo, vão ter que ir acertando o, o, o pitchfork, porque a certa altura pode deixar de, de um pitchfork ser válido. Por exemplo, aqueles que usam um pitchfork uh, aqui, com um ponto aqui e dois aqui, Uh, no passado este gráfico não existia e usavam, e usavam cá atrás, até que aquele pitchfork deixou de ser válido e começaram aí a fazer outros pitchforks mais à frente. Eu prefiro ter uma expectativa sempre fixa, em vez de andar sempre a mudar e a procurar se está válido ou não. Então, prefiro sempre passar aqui para quem vai começar ter um bom ponto de referência. Até é bom pôr estes dois pontos com o ímano, que é assim, para mostrar qualquer coisa pode-se fazer mesmo sem o imã mas para o que vamos fazer convém ser muito certo então vamos usar o ímã para ele agarrar a exatamente na vela não tem que se pôr a mesmo ao pé até se, até se pode pôr aqui ao longe que ele vai buscar a vela mais perto e então fazemos aqui uma linha que no longo prazo para nós será um bom ponto de referência daquilo que poderá ser o fundo do BTC e isso diz-me o O BTC veio a esta linha duas vezes, uma vez aqui em, em 10 de agosto de 2015 e veio aqui a 9 de março de 2020. Não quer dizer que ele agora caia aqui hoje, ele até pode ir andando mas a certa altura tem tendência a vir aqui à, à, à trendline. Mais tarde já vamos falar sobre outras coisas para usarmos como ponto de referência de onde é que o preço poderá ir a ir descer. Falando aqui em substituição do pitchfork, a pessoa pode passar aqui uma linha nos dois fundos do do do BTC. Vou pôr aqui outras cores no gráfico e podemos fazer o seguinte, podemos fazer isto com ano nono, nono, nono e está feito. Podemos usar aqui a linha do meio como um, como a linha de linha mediana e podemos usar aqui as extremidades com uma linha vermelha. Que serão os pontos menos prováveis de ir, mas que um dia poderão ir, não é? Da mesma forma, como toque em cima, toque em baixo. Para vocês verem como isto aqui é muito válido, muito válido, basta ver que o preço tem reação na última linha em dois pontos e o e também tem aqui reação em baixo em dois pontos. Portanto, isto está aqui é um bom ponto de referência para analisar os gráficos, depois podemos aumentar podemos aumentar e usar outros indicadores, tipo a Fibonacci ou o Elliot Waves ou whatever. Mas pronto, para quem gosta de fazer as coisas à mão, esta forma é uma forma muito correta de fazer aqui, uma, aqui um gafanhoto para a gente poder contornar o preço em vez de estar a usar, em vez de estar a usar aqui o Pitchfork e o whatever depois tem que estar sempre a acertar, até para quem começa na Evo, no usar é o Pitchfork. Isto é, para mim, é do best, foi assim que eu comecei. Passar linhas nos topos e fundos, se fizerem desta forma, isto aqui é muito valente. Depois há um indicador que para mim é muito importante. Há alguns, há alguns vários mas os mais, o mais importante para mim é o Elliott Waves, e eu vou explicar porquê. Porque a Elliot Waves é a melhor ferramenta que existe. E porquê é que é a melhor ferramenta que existe? Porque trabalha com a psicologia do mercado. O mercado é psicologia, é uma massa de pessoas que compram e vendem e têm o seu sentimento. E então, a Elliot Waves mexe consoante a psicologia das pessoas, mais à frente também, depois vamos explicar mais sobre El não vamos explicar tudo hoje. Aqui em relação ao Bitcoin, uh, estamos aqui num ponto onde o, onde o preço reagiu várias vezes neste ponto, ao longo, ao longo dos anos, e mesmo que, ele venha, mesmo que ele venha aqui abaixo e que faça isto, que não era a primeira vez, não era por isso que o, que o Bitcoin venha a acabar por causa disso, ou seja, o Bitcoin pode vir aqui a este ponto e continuar a sua trendline sem perder a trendline, ele pode muito bem vir aqui a este ponto. Não quer dizer que vem, pode vir, pode não vir mais tarde ou mais cedo. Penso que sim, ele irá ir sempre acima e ir sempre abaixo e esta será sempre a linha mediana. Vou-vos mostrar aqui o exemplo, um exemplo com o ethereum. O ethereum, este é o gráfico de ethereum semanal, eu fiz esta previsão hoje e então passei por uma fibonacci aqui de cima até cá abaixo e vi que a retração foi até aqui mais ou menos ao meio entre a 0,5 e a 0,78 de fibo. Passando então uma Fibonacci, na atualidade, do topo ao fundo e ver os mesmos níveis aonde retraiu no passado, vemos que esta área aqui em vermelho, no meio de 0.5, 0.618, é exatamente aqui. Como eu referi aqui, um, parece ridículo, parece ridículo o preço vir aqui a esta área, dizer, portanto, não é dizer, é, uh, parece ridículo nós compararmos aqui esta zona onde traiu com aonde irá retair hoje, e eu vou dizer porquê, porque isto aqui parece ridículo porque o preço está no preço que está hoje, e sabemos até onde é que ele subiu. E eu não acredito que vá exatamente até aqui, como já foi no passado, porque nesta altura não havia a adoção que havia, nem em nem numa série de camadas de projetos que estão em cima de Itírio. Portanto, hoje a utilização é muito maior, a adoção é muito maior. E então, eu não acredito que vá aqui para a mesma área que foi aqui no passado. Isto é mais a nível de curiosidade e comparação de, de dados. Assim, pode acontecer, pode, pode acontecer mas não é muito provável. Mas também não acredito que aqui uma FIBA mais acima, no mínimo, no mínimo 0.382. É assim, na minha análise, eu penso que isto, pelo menos no mínimo, tem que ir aos... Estamos a falar em euros. No mínimo, o Ethereum poderá retrair até aos 947. Isto pode não se efetuar, mas tendo em conta que nas retrações anteriores foi muito mais abaixo, foi aqui nesta área, fazendo uma análise em que o Ethereum vai uh, ter uma retração até este nível de Fibonacci, é uma análise muito, mas muito conservadora. Até porque o preço pode vir mesmo ali ao, à ponto 382, ou até vir ou até vir mais abaixo. Portanto, isto é uma análise super conservadora, zero. .382 e tirem o BTC vocês podem fazer as vossas contas é assim nós viemos aqui pegar no topo aqui vamos tirar o, o iman. nós viemos aqui pegando do topo até aqui abaixo vemos que vemos que a 0.38 0.38, leva-nos aqui aos 22, 321, portanto, não seria nada, não seria nada do outro mundo, até mesmo que ela viesse aqui aos 05 o que não é provável, o que não é muito provável. No entanto, tal como eu fiz no Art Fork, há aqui esta possibilidade, há aqui esta possibilidade de perceber aqui, fazer... Isto aqui nesta área tal como veio aqui no passado fazer aqui e como veio aqui no passado experimentar aqui testar é aqui esta linha portanto não era não saía nada não saía nada do outro mundo não. e eu não vi ninguém ainda não vi ninguém nem no Youtube nem na internet nem em lado nenhum a falar sobre isto, eu vou falar agora aqui sobre a Elliott Wave. Não vi ninguém a falar sobre isto agora aqui. Se vocês ligarem o vosso gráfico BTC, não importa se está em euro ou em dólar, e puserem no semanal, vocês vão ver aqui uma Elliott Wave. Vocês vão ver aqui uma Elliott Wave. Para quem não sabe. Trabalha assim, faz uma onda 1, 2, 3, 4 e 5, que é chamada as ondas uh, motivacionais, e depois faz uma onda corretiva ABC. E dentro de cada onda destas tem 1, 2, 3, 4, 5, e aqui tem ABC, 1, 2, 3, 4, 5, e ABC. E por aí afora fora faz tipo isto, dentro, dentro de cada onda daquelas existe 1, 2, 3, 4, 5, ABC. Pronto, só para falarmos hoje aqui do básico, vamos começar pelo básico, não vamos querer falar tudo de uma vez, que é para poderem ir assimilando aqui a informação. Isto é basicamente o wave E se vocês repararem, esta estrutura existe aqui no. Esta estrutura existe aqui no, no BTC semanal e que fez aqui o wave a começar em dezembro de 2018, fez uma onda 1, onda 2, onda 3. É óbvio que eu na altura eu não me apercebi disto, porque quem olha para isto ninguém vai dizer que isto é uma onda 1, né? uh, isto, não, isto era 1, um 2, 3, 4, 5, A, B, C e à medida que as ondas se vão formando a gente vai -nos vendo aqui outras situações, né? Mas neste momento dá para ver perfeitamente temos aqui onda 1, onda 2, onda 3, 4 e 5 a subir. Né? E agora estamos à espera de uma. Estamos à espera aqui de uma correção que faça, por exemplo, isto. A B, C. E não liguem estes valores. Eu tanto podia pôr isto aqui mais acima como mais abaixo. Já vamos falar sobre isso. Vamos falar mais aqui sobre este range, agora aqui neste range. O que é que está a acontecer aqui neste range? Uh, ao contrário do semanal, isto não é um indicador, isto não é um canal fixo, isto, isto pode variar, pode variar consoante a tendência. Aquilo que temos no, no semanal é um canal fixo. Ora, o que é que nós podemos ver aqui? Vamos ver aqui que vamos ligar aqui a, a Elliot Wave se invertida para ver as ondas mais pequenas e então onde é que a gente estamos a nível de preço? Nós invertermos a, a Elliot Wave e isto trabalha ao contrário. E então é o que nós vemos aqui. Temos a ver aqui onda 1, 2, 3, 4, 5 e depois ABC a subir e estamos aqui a andar dentro deste canal. Então até onde é que o preço irá? É assim, é a NetWave, é a melhor ferramenta para prever o mercado, mas não nos dá os preços e a nível cronológico não nos diz até onde é que vão acontecer as ondas. Por exemplo, agora estou a prever que aqui, aqui vai haver uma onda 1, 2, 3, 4, 5 aqui, portanto aqui na eu vou mudar isto aqui em branco para se ver, para se ver melhor. Portanto, aqui temos aqui o início da onda 1. E aqui onde nós estamos agora, isto é o início da onda 1. Portanto, isto é este movimento. Certo? Isto é este movimento. A onda 1 veio daqui a aqui, da mesma forma que veio daqui a aqui. Isto é aqui. Vamos pôr aqui onda 1. Então, o que é que isto me diz? Diz-me que o próximo movimento, não é? uma vez que já terminamos aqui este fundo, o próximo movimento será a subir. E isto ajuda-nos com os pontos de entrada. Isto ajuda-nos com os pontos de entrada. Daí que aqui nestes fundos faz isto aqui. Portanto, neste momento no gráfico de 6 horas, estamos numa onda 1 de Elliot Wave. E até então, o preço, a certa altura, irá fazer qualquer coisa mais ou menos como isto pode ser uma onda 1 2 3 4 5 mais pequena pode ser uma onda 1 2 3 4 5 maior pode ser esta aqui vamos imaginar que teve o range de uma semana a fingir e esta aqui pode ter um mês portanto isto é previsível na direção das ondas não é previsível a nível de cronologia de cronologia nem a nível de preço. Ora, portanto, nós sabemos que os padrões do passado não têm que se repetir no futuro, mas só que a título de exemplo nós podemos por ora, como estamos aqui na 1, podemos fazer uma colagem daqui até aqui e deve acontecer alguma coisa mais ou menos como isto. Então, e quando é que o preço sai aqui sai aqui deste canal? Assim, o preço sai deste canal quando ele entender este canal deixa de ser válido no momento em que ele crossar para baixo. Imaginemos que o preço agora andava aqui neste canal para cima e para baixo, mas a certa altura fazia isto. E depois começava a subir. Nessa altura depois o canal já seria a subir, já não seria a descer. Portanto, estes canais são temporários, não. é como o pitchfork. Tu podes pôr um pitchfork agora, ele está válido, mas depois há amanhã, já amanhã como quem diz, há pitchfork que duram anos, mas no futuro aquilo isto não dura tanto como um pitchfork, como é óbvio, há pitchforks que duram anos. Isto aqui, estamos neste canal desde o dia 21 de dezembro. Como é que a gente podemos prever? Se o BTC vai mudar de direção. É fácil. É assim. Não é tão difícil de perceber. Ora, se o BTC está a andar aqui dentro de um canal. Não é? Para cima e para baixo. A certa altura ele vai rasgar para baixo. Ou vai rasgar para cima. No dia que o preço começar a fazer isto. Seja aqui neste nível. Seja. Seja. Seja ali no nível mais à frente não interessa se é aqui, opa, não interessa se é aqui que o preço vai rasgar para cima, ou aqui, ou aqui, não importa. O que importa é que quando o BTC uh, crossar esta linha para cima, uh, poderá ser uma oportunidade, poderá ser uma oportunidade de de ele fazer uma, uma tentativa de subir, cada vez que vem aqui em cima pode fazer uma, uma tentativa de subir. Então como é que isso funciona? É fácil, é assim? Quando nós metemos, vou apagar aqui isto, quando nós metemos aqui o, o gráfico no, no BTC semanal, aquele range que nós estávamos nas 6 horas e que é visível no semanal desta forma. Portanto, nós estamos a andar aqui dentro deste range. Eu tenho aqui velas chinesas, vou meter as velas normais. Uh, ele vai andar aqui neste range, tal como eu disse, até cortar para baixo ou cortar para cima. Isto funciona assim. Vamos imaginar que estávamos aqui em 24 de junho de 2019. Entretanto, apareceu aqui mais um topo e nós... E nós traçámos aqui, aqui uma linha. Ora, enquanto ele andou aqui, estava sempre a, estava a corrigir. Ao crossar esta linha, há uma ameaça de subida. E então as pessoas chamam isto uma trepe. Muitos começam a encher os chacos aqui e depois o preço acaba por vir para baixo. Isto também pode acontecer. Isto também pode acontecer, ele ultrapassar aqui a linha, aqui do, dos topos e depois voltar até um nível mais abaixo e só aqui então depois cruzar para cima. O mesmo pode acontecer aqui, o mesmo pode acontecer aqui aqui e sempre ao longo da história. é O preço agora aqui até pode começar a dar aqui um arranque, estamos juntos, estamos juntos, Bitcoin. e depois ele voltar aqui botar aqui, isto acontece muito não é uma coisa rara de acontecer isto acontece muito aqui ao longo da história do BTC Se vocês traçarem uma linha do topo, essa é a melhor maneira de ver quando é que quando é que ele vai reverter ou não portanto passamos aqui onde ele dá mais toques em cima e aqui foi onde ele disparou para cima Pronto. com esta técnica junto à a Elliott Waves, já dá para fazer aqui algumas previsões com alguma assertividade. Entretanto, se quiserem depois visitar aqui o meu, o meu perfil no, no TradingView, eu tenho posto aqui algumas previsões. Ao longo do tempo que vamos estudando, cada vez vão sendo mais assertivas, que é um defeito que muitos muitos traders têm que é a pessoa antes de começar a ver a análise de um trader não sabe para que lado é que vai não sabe para que lado é que é a probabilidade do preço subir se o preço vai subir se vai descer é assim o trader que não o trader o, o a pessoa que faz o a análise técnica também não sabe se vai descer ou se vai subir mas sabe fazer análise técnica, sabe ver quais é que são as probabilidades de... Tem mais tendência para subir, tem mais tendência para descer, tem mais probabilidade para subir, mais probabilidade para descer, porque chegar a uma conclusão e apresentar uma previsão que esteja certa, esteja errada, quem registar aqui a sua previsão, ela não pode ser apagada nem pode ser modificada, e esteja certo, esteja errado. No futuro as pessoas depois, uh, até a própria pessoa pode vir aqui e verificar se as coisas estão a andar na direção que elas previam. É assim, quem usa Helio quem usa Wave e Fibonacci tem mais tendência para fazer grandes acertos. Por exemplo, eu aqui previ que o preço viesse até aqui. Toda a gente nesta linha esperava que viesse para cima. Isto era a Ponca -Dot. Na altura era, que dia era aqui? Era janeiro de 2022. E depois carregamos aqui no Play e vemos que o preço veio exatamente ali. onde eu marquei ali. Portanto, isto não é... Ninguém sabe o preço, mas podemos fazer uma análise. Eu aqui também analisei e previ que o preço viesse aqui a é um certo range e o preço veio ali exatamente onde eu meti o ponto de interrogação e foi exatamente ali onde veio. Portanto, tenho aqui algumas previsões com alguma, com alguma assertividade e, e é bom a gente registrar, registrar para ver até no futuro. Por exemplo, esta aqui também que eu gosto muito de ver, esta é, Fiz uma previsão em que o preço viria a fazer uma retração aqui na, na Fibonacci 05 e meti aqui, meti aqui, exatamente aqui neste ponto. E se vocês repararem, o preço bateu mesmo ali exatamente ao milímetro. Isto é, uma, isto é análise técnica com Elliott Wave, Elliot Wave, principalmente e Fibonacci são as melhores ferramentas, são as melhores ferramentas para tentar ver o mercado. Aqui, também fiz aqui uma previsão que ainda não se concretizou, esta vai levar muito porque é um gráfico semanal e é nisto que eu vos queria falar, ali no outro gráfico, para terminar por hoje, era, uh, eu reparei que sempre que há um cruzamento nestas duas médias móveis, o preço vem de cá nesta média de 200. Há um cruzamento nas médias móveis, o preço vem de cá aqui na média de 200. E agora, como há aqui um cruzamento nas médias móveis, eu estou à espera que a retração venha aqui para esta linha da média móvel de 200 dias. Ou seja, é uma média do preço durante 200 dias. Ela virá aqui não, com certeza. O preço e o indicador vão-se encontrar possivelmente aqui a meio do caminho, porque à medida que as velas vão-se formando, para cima e para baixo, aqui o indicador vai reagindo ao que está a acontecer e provavelmente se o preço continuar a descer, elas vão-se acabar por tocar aqui a meio do caminho, ou wherever veremos no futuro para já. Para já. Ah, e não tem que ser exatamente aqui neste sítio, a linha tem continuação, a é que ela venha aqui a este nível azul e que toque aqui neste neste nível azul na altura ela pode estar mais alta pode bem, estar mais baixo aquela média que vimos ali no gráfico aqui não existe dados para se ver o resto isto é um gráfico semanal mas vemos aqui que o preço o preço reagiu quando estas quando estas médias cruzaram o preço ficou aqui na média de 200 Cruzou aqui de novo, tocou na média 200 e agora que vai cruzar de novo, supostamente irá tocar na média 200. Eu aqui, eu aqui, quando ela cruzou, eu disse ao amigo meu, olha, é agora que ela vai a 200. Mas entretanto apareceu aqui um triângulo, um padrão, um padrão triangular e, e vimos que ela ia subir e não se concretizou. Eu disse, olha, fica para a próxima. Aqui nós, nós previmos que, que o mercado ia fazer aqui um, um segundo topo. Nesta altura tínhamos feito só um topo e ele estava a cair. Estávamos à espera que ele viesse aqui à média 200 cá em baixo. E, e eu reparei que havia aqui um padrão triângulo. E disse, olha, isto vai subir. Meu. E então, com a mesma técnica que falámos no início, eu disse olha, isto quando cruzar aqui para cima, Pode haver uma, aqui ou em qualquer parte desta linha, pode haver uma grande probabilidade de do preço tentar ir procurar um novo topo e foi mesmo aqui o que aconteceu. Eu fui aqui procurar um novo topo, foi aqui onde veio depois aos 68 mil e agora estamos aqui na queda abaixo à espera que finalmente o preço venha outra vez à à média 200, o que também pode não se concretizar já, mas se não for já, será um dia, não é? E pronto, basicamente por hoje está feita aqui a análise do BTC, mais para a frente vou mostrar aqui outras coisas muito interessantes é? nos gráficos e a nível de indicadores e, e vamos aqui fazer diariamente uma... uma uma pesquisa diária sobre a atualidade das notícias BTC. Então, por hoje é tudo. Espero que tenham gostado aqui da apresentação do primeiro dia do canal, dia 23 de Fevereiro de 2022. Subscrevam e estamos juntos.